E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei para vocês a análise do rap do albido do canal do Iron Master. Se você não viu esse rap, veja aí, vai deixar no link da descrição, tá muito massa também. Veja o meu react né? para você ver minha reação, o que foi que eu achei assim, a primeira impressão do rap. Então vamos fazer aqui uma análise desse rap maravilhoso. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero divulgar aqui pra vocês um canal muito top, que é o canal do Rian Samuel Que, cara, quem não conhece, o Rian Samuel é um, é um ícone aqui do canal, por causa que ele é o com do Cocorocóide, entendeu? Todo vídeo que eu falava do Cocorocóide, ele queria me corrigir dizendo Não é Cocorocóide, é Cocoróide Só sendo que não é, é cocorocóide mesmo Então, galera, vamos, vamos ver se ele aprendeu mesmo Todo mundo vai no, vai no canal dele, se inscreve lá ele, tra Ele traz um conteúdo bem da hora, né? Um conteúdo Geek, assim, tem umas coisas de Ben 10 lá Também que eu vi, então vocês vão no último Vídeo dele comenta, Rian Samuel Não é cocoróide, é cocorocóide. Comenta lá, vocês fazem esse favor pra mim Mas vamos lá, ó, lembrando aqui, esse vídeo Aqui é uma análise, eu não tô querendo atacar O Iron Macho o Papiro da Batata, não Não tô querendo criticar a letra, o rap de... Não, isso aqui é uma análise, eu tô Jogando para vocês as informações, o que, é que significa as partes do reto, entendeu? A letra, tá ligado? É isso que eu quero informar para vocês. Então vamos começar aqui, né? A primeira ponta, é basicamente explica para a gente o que é o Albido. O Albido é o cara que é o rival do Asimuth, ele não concorda com os ideais dele, ele acha, não. O Mudo não soube usar a sua criação, então ser da sua espécie não aceitou esse desrespeito e decidiu fazer do seu próprio jeito. Deu? É isso que o Albido é, ele não concorda com nada do Asimud, por isso que ele quis fazer o seu próprio Omnitrix, né? E aí vemos em Força Alienígena, que ele fez aí a cópia do Omnitrix e tudo mais. E a parte que ele fala, decidiu que ia fazer do seu próprio jeito, é uma clara referência ao rap do supremacia. próprio jeito. Quem em si, do albido, é uma grande referência ao rap dos premacia, já que começa assim, primeiro com os olhos normais que cantam e depois os olhos supremos. Então vamos começar o primeiro aqui, é o Iguanatica Supremo, que, mano, ficou muito massa a parte do Iguanatica Supremo, a voz comendo bastante. E também é legal, que o Iguanatica Supremo é um alien que é esquecido, ele só apareceu uma vez, então não é todo mundo que lembra dele, tá ligado? Então eu achei bem da hora para enaltecer assim o Iguanatica Supremo, falar que ele tem canhões de gelo mais frios do que o Everest, né, bem da hora. E também no final ele Falar assim, que, ah, eu não quero mais esse lixo de Omnitrix porque agora eu tenho um melhor. Vamos falar semelhante com o Albedo, falou aí ah, é na série pro bem. Eu podia arrancar esse novo Omnitrix, e o meu é muito melhor. <risos> Ele falou isso aí nessa cena. O Albido ele não quer mais Omnitrix. Por Porque ele nem precisa. Pra quem não sabe, o Albido se transforma através de um poder que ele mesmo adquiriu através do outro dobrou nada. Entendeu? Ele não precisa de Omnitrix. O que ele usa em universo é um estabilizador para suas transformações. Entendeu? Então ele não precisa de Omnitrix. Ele tem algo melhor. Ele tem um Super Omnitrix, que é esse estabilizador que ele usa. Então o Super Omnitrix quase que tem a função evolutiva. Você pode até falar, ah, Daniel, então por que, é que o Albido aí no rap fala que ele tem Omnitrix? O papel da batata coloca Omnitrix nas falas é para encaixar, entendeu? Porque é igual no Red do Supremacia, o Ben fala porque eu tenho os do Omnitrix Não encaixa, ele fala porque eu tenho os aliens, o Super Omnitrix Por isso que ele fala o oh, Omnitrix, mas não é, é o Super Omnitrix É igual o Ben, o Ben na série ele corrige, né? Sempre que alguém fala que o Ben tem Omnitrix, ele fala Não, não é Omnitrix, é Super Omnitrix Sabe que esse não é o Omnitrix? É o Super Omnitrix Eu já te disse, Omnitrix já era Aí você vai oh, meu Deus, é só por causa de um Super na frente É que isso aqui no Brasil Mas lá nos Estados Unidos o nome dele é Ultimatrix entendeu? Então sim, tem uma diferença Não é mais Omnitrix, é Ultimatrix É por isso que tem essa correção e tudo mais Mas eu entendo, é só por causa do encaixe mesmo Eu entendo porque eles falam isso Mas seria legal, né, Se para encaixar, ah, porque eu tenho o Super Omnitrix E também eu acho que uma coisa assim que ficou faltando nesse rap Era o Albedo explicar isso que eu falei, né? Que ele não precisa mais do Omnitrix ele se transforma o seu próprio DNA. Ele só usa apenas um estabilizador para estabilizar suas transformações. Ele tem a, forma, a função evolutiva. Entendeu? Eu acho que faltou ele explicar isso. Mas mesmo ele não tendo explicado, o rap ficou muito bravo também. Então agora vamos para a parte aí do Enormossauro Supremo. Mano, ficou muito da hora, né? Mais uma vez ele falou ah, do Meteoro. Que sempre, sempre o Enormossauro tem que falar do Meteoro, né? Que ah, ele é um dinossauro. Eu trago a sua extensão, o seu melhor comentário muito massa, aí Supremo, não temo eu tenho o um poder, né, que é a referência ao que ele fala no do Supremacia muito da hora, né, só que no do Supremacia tem a diferença né? que Supremacia, ele fala que um milhão de anos pode fazer e aqui ele fala, acha que sabe tudo pela antiga forma sapiente, mas nossas evoluções são diferentes, mano, como muito chato essa parte por causa que realmente é isso, né? Os Supremos do Albido são diferentes dos Supremos do bem, por causa que eles passaram por um pior cenário possível diferente. Por isso que tem todas as diferenças aí e tudo mais. Então ficou bem da hora né? Eles explicaram que eu gostei demais dessa parte. E também uma coisa que é bastante interessante é que tem algumas partes como essa daqui. esse é maior problema. <música> Você gostava de chamar Suprema. não é novo você vê né, que o albido ele fala o nome da espécie do alienígena e o bem que fala o nome do alienígena. O bonático supremo entendeu? Por causa que tem essa diferenciação né, do bem e o albido. O bem é o que gritava o nome e o albido que não gritava. Não que o albido ele, ele ache ridículo, ele não gosta assim, que o bem ele nomeia usar alienígenas. Não é isso. O albido ele deve saber que o próprio da fala isso. Que o alienígena gritava o nome pelo motivo de estar tá afirmando a sua identidade. Tipo, ah, eu sou. O Enormossauro, entendeu? Ele tava afirmando a identidade O Albit entendia isso então, teve algumas vezes que o Albit chamou o Alien pelo, pelo nome Foi rara, às vezes, mas aconteceu duas vezes Uma notícia de imitação barata E outra no de a batalha final parte 1 Seu Omnitrix vai perder o poder, arraia jato Conheça o Enormo Supremo Você vê aí que ele não tem problema em chamar Mas em um universo ele chamar, ah, eu virei aqui o Vaxasauriano Supremo, entendeu? Então, bem que o rap quis fazer uma referência a isso, né? O Albedo, ele não chama os olhos pelo nome, igual ao Ben Mas ele também não, não liga muito, né? Só que ele prefere chamar pela espécie Por isso que tá aí, eu, eu achei interessante, né? Porque muita gente não conhece a espécie dos alienígenas né? Vimos isso também aí na parte do macaco né? Que ele fala que ele é um chip evoluído E, mano, é muito legal essa parte o Macacaran já começa fazendo uma referência à parte do albido no rap dos vilões. Se liga aí, prima Tiara eu não sei nem o que é isso. Conhecimento infinito, me chame só de Corações são valentes, não digo mesmo da mente. Pois da ver frente a frente, não são nada inteligentes. Eu tenho um objetivo, não preciso de amigos. E para ser concluído, se lembrarão de albido. o mesmo beat ali. E também ele já começa na ironia, tipo, ele fala, ah, primata e aracnídeo, não sei nem o que é isso, sendo que o albido é inteligente, como é que ele não sabe, Então ele já começa ali na ironia e tudo mais, todo agitadão assim, né, ele começa falando. E aí a parte do Macacarã Supremo mais uma vez faz uma referência à luta do Macacarã Supremo versus o Quatro Braços, né, que mostra até a cena lá, mas uma coisa mais insana ainda, é que ele fala o que é que ele fala. Você sabe porque quase muito é contra o Supremo? Porque isso desafia a sua própria inteligência. Mano, isso transmite o que é que o personagem, o que é que o Albido tá pensando, entendeu? Ele pensa que o Asimuth, ele, ele tem umas ideias diferentes dele por Porque ele não concorda com os Supremos Isso vai além da sua inteligência Ele se acha superior por causa disso Porque ele gosta das formas Supremas Ele que criou as formas Supremas E se você não viu o meu vídeo, né? Que eu falei como o Asimuth poderia gostar das formas Supremas Clicar aí no Gatui tá bem da hora, né? Mas isso representa bastante o Albedo Porque o Albedo ele realmente acha que os Supremos estão na veia dele Faz parte dele, entendeu? E uma outra coisa que eu achei que também ia ficar da hora Se a gente tivesse adicionado Era essas diferenças, a questão das diferenças dos Supremos do Ben o do Albido, por exemplo Você vê aqui, né, no meu bonequinho O Macacarã Supremo do bem, ele tem aqui a, as patas eixo, né, as patas de aranha Agora, o do Albido tem o que Ele tem seis braços, tá entendendo? Então, eu deveria ter falado essa diferença dele o do Albido fala que ele é melhor porque ele tem seis braços É muito mais que o Macacarã Supremo do bem. Então, eu acho que seria legal se ele tivesse feito isso, mas de boa, entendeu? Com muito bom do jeito que tá, tá, um dos melhores rap do Iron Man. Mas vamos aí para a ponte. Na ponte, é como se fosse a história do Albedo, a origem do Albedo. Quem não conhece o Albedo, quem não assistiu Força Alienígena, Supremacia, O Universo, no rap tá mostrando a história, né? Começa com ele odiando o Asimodo e tudo mais, querendo criar o seu próprio Onutrix. Aí depois fala que ah, ele se sincronizou com o Ben e ele tentou achar o portador, quase que ficou preso nessa forma horrenda porque eu sou uma forma suprema, mano. Tô massa demais, velho. Essa parte aqui é uma referência... Também é o rap dos vilões que o Albido fala isso. Bom, e aí chegamos à parte do Rat que, mano, a parte do Rat já é sempre muito massa, né? E é curioso que eles usam aí, né, na imagem da né, edição, eles usam o Rat, a versão do Rat sem roupa, né, do Albito. Que é a versão que o Derek fez. Na série apareceu foi a que ele tá com roupa, mas não tem problema, né, tá, tá tranquilo. E, né, como sempre, ele fala as frases dele, né, deixa eu te mandar a real, não pode faltar. E aí quando ele virou o Rat Supremo, Aí ele fala uma frase assim que é meio, é meio confusa, que ele fala assim: não se gane com todo esse branco no meu pelo, porque ele significa medo e desespero. Se ele que tem o pelo branco e ele significa medo e desespero, então significa que o Rash, que tá com medo e desespero, tá entendeu? Eu acho que o Papel deveria ter colocado uma outra palavra, tipo, não se gane com todo esse branco no meu pelo, porque ele transmite medo e desespero, entendeu? Eu não, é a pessoa que tá. que tá lutando que tá sentindo esse medo de desespero a estar tá, é, enfrentando o Rush e tudo mais, tá entendendo? Eu acho que ele devia ter usado uma outra palavra pra representar melhor isso que eles quiser passar Mas tá, tá de boa, tá de boa E ele pegou de surpresa porque eu pensei que ele não ia dizer, mas ele disse Se você achava que eu não ia dizer, achou errado, aí, mano, chegamos a um das melhores partes do rap, né? Que é o Eco Supremo do Albert, mano, cê é louco O Cass, que é o cara que faz o Eco, o Eco Eco Supremo Todos os rap do Iron mano, ele canta muito bem eu acho que a voz dele combina demais com o Eco Eco, o Eco, -eco Supremo. Que já começa lá, né? Sonoroseando no X-Macho é bom, aí escutando vai ser morto pelo som. Os discos com a é face indo atrás de você. Porque é isso mesmo, né? A diferença do Eco Eco Supremo do Albido o Eco Eco Supremo do bem, é por causa que os discos do Albido, eles têm um roxo ali, né, que isso representa o que o Derek falou, o Eco Eco Supremo ele tem a multiplicação ainda, só que através dos discos, e mostrar que os discos, eles têm um roxo ali do Eco Supremo, mostra que, é um, que ele tá no processo de multiplicação, entendeu? Tipo, ele já multiplicou o roxo, então só falta o resto do corpo, que é uma coisa que eles só foi mostrado o Eco Eco Supremo fazendo nos quadrinhos, o Derek confirmou que ele poderia sim fazer normalmente na série se você não viu aí o como é que o Echo Supremo faz isso, ele, ele desenvolve esses discos e tudo mais Vou deixar no card aí o vídeo do pior cenário possível explicando, né? Como foi o pior cenário possível do Echo Supremo. Eu sei que são Supremos diferentes, né, Do Albido do Ben A simulação do pior cenário dos dois seria diferente? Seria Mas essa parte dos discos é o que seria semelhante dos dois, entendeu? Mas continuando aqui, é que assim, o Echo Supremo do Albido Cara, o design dele lá assim, ficou muito feio, né? tem muita gente que não gosta, né? Eu mesmo não gostava muito não do... É com o supremo em universo. Só que depois desse rap, tipo, enaltece bastante o Arendt e tudo mais sabe? Ah, vencendo o vermelho que destaca em todo o meu corpo Mexer comigo é pedir para ser morto, bem da hora mas teve uma outra parte aí né, que ficou meio confuso, que ele fala assim A força é impressionante, mas é limitada, você acha isso forte, é só uma piada Eu não entendi por que, por que, que ele falou isso Se o Papiro, o Iron Master também, se tiver assistência esse vídeo aqui, vocês poderiam explicar essa parte aí Porque assim, a única coisa que eu consigo associar a isso, eu não sei se é isso, mas o que eu consigo associar Quando o Equipe Supremo tá lutando com o ele vira o Shock Squad, o Shock Squad fala assim eu vou diminuir a força, entendeu? Aí era isso que que estava querendo dizer no récord. Eu, eu não sei se é isso. Então ficou um negócio assim. Então eu não entendi porque é que eles falaram esse negócio da força impressionante, mas é limitada. Entendeu? Então se o papo puder explicar porque que ele colocou isso na letra, eu, por favor, explica aí pra gente ter essa dúvida aí, beleza? Mas realmente ficou uma parte que enaltece o nosso querido Eco, Eco Supremo aí. Tipo, quando ele fala assim sobre a nossa batalha, pois é, eu venci, mostra aí né? o quanto ele é poderoso e tudo mais. Porque ele venceu, né? Na cena lá, ele venceu do mega holes. E aí chegamos a parte do Gravataque Supremo, que é legal quase que o Gravataque é o herói do universo. Então eles fazem referência ao quê? Ao rap do universo, né? Que a gravidade é um ponto, eu sou pior que o monstro. É então, o Gravataque é um monstro e o Supremo é pior que o monstro. Mano, muito legal isso. Mas assim, a parte que mais dá pra gente levantar o ponto aqui é que ele fala que pode me chamar de Supremo mais forte. Realmente a gente pode chamar o Gravataque Supremo de Supremo mais forte? Aí eu parei pra pensar nisso depois que eu vi esse rap. Por causa que no do Supremacia, o Eco, Eco Supremo, que se chama de Supremo mais forte. Então qual dos dois é? Assim, ó galera, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu posso fazer futuramente, né, bem futuramente mesmo, um top 10 Supremos mais poderosos. Se você deixar muito like e aí, eu faço. Mas eu já digo, logo que os mais poderosos ali ficaram entre Gigante Supremo, Eco, Eco Supremo e Grava Supremo. Entendeu? Seria a luta ali entre eles para saber quem é realmente, definitivamente, o Supremo mais forte. Mas mesmo que o Gravitaque Supremo não seja Fica pra, ah, o personagem, o Albido, acha que ele é, entendeu? Então não um, tá errado, todo jeito Do mesmo jeito, no Supremacia O Ben acha que o Eco-Supremo é o Supremo mais forte Por isso que é um negócio que fica pro rap Verso, entendeu? No rap Verso eles acham que o Eco-Supremo é mais forte, o Gravataque Supremo é mais forte E aí mais uma vez a ponta né? explica porque é que o Albido é diferente do Ben No entanto, no meio da luta o cabelo dele ficou branco, tirou seu omitrix, Mas ele não aceitou isso por muito, muito tempo e decidiu fazer o seu com o Supremo No caso o seu é o Supremo Unitrix Aí é o estabilizador O que eu já expliquei né Aí temos mais uma vez aí o refrão muito bravo e a parte do Albido na sua forma galvaniana Que o Albido, o albido se acha demais, né, galera? Ele já chega lá, ah, essa aqui é uma forma absoluta do galvaniano Isso mostra a arrogância, ele transmite, entendeu? A personalidade do Albido pra gente, né? Que ele acha que os outros são vermes e tudo mais Ele ainda mostra, né, ele admite que o Asimuth é o mais sábio Mas é por isso que ele quer ter um plano lá de roubar o cérebro do Asimuth Pra ele definitivamente ser o mais sábio do universo e tudo mais Esse é o plano do Albido, né? E é engraçado que ele fala assim, é é o que você tá vendo não é um galvaniano albido supremo tipo é um galvaniano que eu tô vendo entendeu? só que é um galvaniano evoluído tá o cara chegou ao ponto de que ele se acha tanto que ele se acha que não é a própria espécie dele entendeu ficou, ficou engraçado dessa parte mas ficou da hora e também é né, que finalmente eles conseguem encaixar super Omnitrix. Né? eles colocaram aí tema o um nome de quem fez o super Omnitrix. finalmente eles conseguiram encaixar super Omnitrix aí na fala Porque se fosse assim tema o um nome de quem fez o Omnitrix, aí ia ficar errado por causa de que quem Fez o Onitrix foi o Azimuth. Finalmente, desde o rap do Kevin, a gente finalmente voltou a escutar aí no rap do Iron March a palavra super Onitrix que é uma palavra que é praticamente proibida, rara, né? Que quase não é usada, mas, né? mas finalmente conseguiram usar aí. E cara, uma coisa que eu, só para finalizar minha máquina análise, esse rap que ficou muito brabo aí que eu só achei que fez falta o Iron Mesh na track aí Super Omni Rap. Entendeu? eu acho que eles perderam essa oportunidade de colocar Super Omni Rap. no do Ben 10 mil foi Bio Omni Rap. do Ben 10 Mountain Unidos foi Omni -Rex. aí eu acho que nesse do álbum poderia ser Super Omni Rap. não teve mais que boa né galera então é isso, essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado, aí se gostaram deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, cara, se você sendo membro, você pode ser divulgado aqui que nem o Rian Samuel, ele foi divulgado aqui, para ser membro, então, se você quiser ser divulgado aí no canal e tudo mais, se você tiver condições e também tem outros benefícios, né, você pode ativar aí o seja membro, beleza, mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa você nenhum, falou e tchau!